Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Exercício físico para emagrecer e definir depois dos 40 anos de idade. Ai, professor, sabe, eu já passei dos 40 anos e... Tenho feito exercício e não tem dado muito resultado, não. O que, que eu faço? Me ajuda? Vamos lá, vamos começar sendo sinceros aqui. Depois dos 40 anos, você não tem mais o mesmo pique que um jovem de 20 anos você não tem mais a mesma motivação, você se sente mais cansado e o teu corpo não responde mais da mesma maneira. E na hora de fazer exercício, não é diferente. Porém, você tem que entender um pouco de algumas estratégias para aplicar e do que fazer para você ter o resultado que deseja. Uma crença comum, principalmente depois que já passa dos 40 anos, é que qualquer exercício resolve, que lá dá uma suadinha, cansar um pouquinho, já resolve. Porém, não. Para em termos estéticos, de emagrecer, treinar fraco e não treinar nada é a mesma coisa. Por quê? Justamente porque o seu metabolismo não responde mais da mesma maneira, você tem que ir direto nele, você tem que ativar o seu metabolismo. E para você fazer isso, você precisa de exercícios físicos intensos, de treinos adaptados a você, que levem você a acelerar, o seu metabolismo. E quais exercícios são esses? Esses exercícios são é um exercícios que te façam ganhar músculo, ter mais força e que tenham intensidade, que façam o teu coração bater mais forte. Alguns exemplos desses exercícios são como musculação, exercícios de forças feito com o peso do próprio corpo, corridas, mas mais voltado para o HIT, ciclismo, exercícios de mais intensidade e de menor volume. Então saiba, se você tem mais de 40 anos e quer emagrecer, você tem que estar disposta a suar, a treinar pesado, a treinar intenso para ter resultado. Pois dessa maneira o exercício vai ativar o seu metabolismo de tal forma onde ele se tornará mais gastador. Pois o exercício não serve apenas para queimar calorias, mas sim para deixar o teu corpo com o metabolismo queimando mais calorias durante o dia todo a noite toda. É dessa forma que funciona o emagrecimento eficiente após os 40 anos. Então, aquele papo de... Ai, eu sou mais velha já. Eu não posso treinar pesado. É muito pelo contrário. É aí que você precisa treinar em pesado. Porém, tem que ter muito cuidado nesse momento. Porque não é treinar pesado de qualquer jeito. É você treinar pesado dando estímulo certo para o seu corpo. Principalmente cuidando da segurança para obter os resultados que você deseja e um corpo mais saudável. Então, vai ser normal você sair mais cansado do treino, vai ser normal você sentir um pouquinho de dor no dia seguinte. Porém, sabe que quando está acontecendo isso, é sinal que você está treinando bem. E lembrando que se você não faz nenhuma atividade física, é mais sedentário, o teu treino vai começar mais leve e gradualmente ele vai sendo periodizado para se tornar mais intenso para você ter os resultados que você deseja. Se tá começando hoje, não chegue num treino intenso diretamente. Comece aos poucos e vá tendo resultados e ganhando condicionamento físico pouco a pouco. Porque senão o que pode acontecer é também você começar forte demais, se machucar e não ter os resultados que deseja e ainda acabar ficando impedido de fazer exercício e de emagrecer. Concluindo, você após os 40 anos pode voltar a ter um corpo tão bonito quanto os de 20 anos. Porém, você precisa da estratégia certa de alimentação e de exercício para atingir o seu objetivo. E quanto exercício, não adianta fazer qualquer exercício. Você precisa de um exercício intenso, programado para você. E se quiser se inscrever num programa também que te ajude a atingir seu objetivo de emagrecer depois dos 40 anos, é só me chamar lá no direct que eu te explicarei como funcionarão os meus programas. Fechado? Um abraço e até a próxima!